Boa noite, queridos telespectadores, queridos, queridos internautas, um beijo gostoso no coração de todo mundo. Nós estamos iniciando aqui esse podcast Nos Sobre os Fatos. Hoje vamos trazer a presença do Leandro e vamos trazer a presença do Adriano. Eu quero justificar aqui a ausência da doutora Valéria, por motivo de saúde, da está com infecção na carne muito séria e por recomendações médicas. É, pediu para que ela não participe. Então, as nossas desculpas, é, porque nós é, íamos anunciar a presença. Muito bem. Você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, ative o sininho, participe com a gente e faça nos tornarmos um canal maior e trazendo informações importantes para você. Ao vivo, direto de nossos estúdios na Rua Sacramento, altura do número 370 no bairro estudantil estamos nós hoje aqui, e nessa podcast, logo após um pequeno intervalo, a gente volta em caráter definitivo com essas duas férias que vão trazer informações especial para a gente no dia de hoje. Empresário, para elevar o reconhecimento de sua marca e dar maior visibilidade a seus produtos e serviços, aumentando o seu potencial de vendas e negócios, é necessário um investimento em marketing e publicidade. O canal Mais Brasil e Conexão Brasil Rádio, criados para trazer informações de qualidade, conteúdos educativos e entretenimento, oferecem a oportunidade de divulgação do seu negócio, disponibilizando excelente tecnologia digital e profissionais altamente treinados para realizar um trabalho com qualidade e agilidade, atingindo seu público-alvo de maneira personalizada, garantindo o retorno do seu investimento. O diferencial de nossa publicidade, além da tecnologia de produção, é a divulgação em várias plataformas digitais simultaneamente, aumentando o alcance e dando maior exposição ao seu empreendimento. Nossas plataformas, além de atingir o público local, está ligada à rede mundial. Assim, faremos o seu negócio atingir um patamar que sequer você havia imaginado. Venha crescer, junte-se a nós! E ganho o mundo. Mas é bom. A interação é boa. Eu, eu nas minhas lives, eu gostava muito. Assim. Alô, amigos! Eu sou o Jota Certinho. Somos do canal Mais Brasil. Estamos passando por aqui para convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e participar conosco das grandes reportagens que nós estamos fazendo sobre o Congresso Nacional, sobre o Senado e também sobre o governo Bolsonaro. Portanto, inscrevam-se, ative o sininho e participe com a gente do canal Mais Brasil. Muito bem, estamos de volta e eu quero dar uma justificativa que tivemos um pequeno problema técnico no início com o meu áudio. Já estamos a tudo resolvido, eu quero justificar novamente. A ausência da doutora Valéria, ela está com um problema sério de infecção na garganta e por ordens de determinação médicas pediram para que ela não comparecesse. Então, nós temos desculpas, porque nós é, anunciamos durante a nossa live de convite ela estaria aqui. Não foi possível, mas está aqui dentro e está aqui também o, o, o Adriano. Boa noite. É uma Boa noite a todos. É uma oportunidade, um privilégio a Sardinha participar desse bate-papo, sobretudo é de forma objetiva né e técnica, aqui com o Adriano, que tem bastante conhecimento dos temas que nós vamos abordar hoje, que vem assolando a, não só a nossa cidade, mas no Brasil como um todo, né então a gente tem esse problema hoje e que no futuro pode ser um grande problema que é a água, é que em breve a gente tem uma prospecção aí, em duas gerações, será o bem mais precioso, né Diana, a ser disputado. Sim. Então é um grande privilégio e vamos debater né, isso aí para a gente poder levar informação objetiva e mais clara a população de frutal sobre o tema da falta de água, Sérgio. Muito bem. Começando o tema com a falta de água, eu vou começar. Tudo bem, André? Tudo bem, Sardinha? Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial a você pelo convite para participar aqui desse podcast. A nossa audiência, o pessoal que está nos vendo, que hoje nós vamos debater um tema que é do interesse geral da população, que é a falta de água. Ah, o, o problema que a gente viu que Frutal viveu a semana passada. Nossa cidade viveu aí é, momentos tensos de pessoas que passaram cinco dias sem água em casa. E a gente vai estar tá, é, falando, é, dando aqui algumas sugestões de como esse, esse problema ele poderia ser solucionado. O oh, Adriano, a pergunta que eu quero iniciar fazendo para você, meu querido amigo, é o seguinte. O transtorno é grande. O Leandro começou dizendo que o transtorno existe no Brasil inteiro. Todo o Brasil é um problema de falta de água porque tivemos as estiagens. Muito bem. Agora, vamos, vamos a termos nesse momento afrontar. o qual nós conhecemos, você principalmente conhece bem os problemas. Esses problemas que nós que nos atingiram a semana passada e continuam nos atingindo a falta de água nos bairros, com, com, com coisas que deixou a população pavorosa. E se diz, a falta de água, esse problema é só devido à seca ou esse problema já é crônico? Não, esse problema ele não é devido apenas à seca, Sardinha, esse problema, ele... É, a estiagem, a seca, ela vem a agravar um problema é, crônico que a nossa cidade já vive há algum tempo, é, da falta de planejamento, de uma falta de cobrança do poder público em cima da empresa concessionária dos serviços de saneamento em frutal, que é a Copasa. É, nós tivemos uma leniência, uma, uma, uma certa... É, vamos dizer, um certo descuido do poder público, porque o poder público municipal, ele não tem, ele não tem que estar de joelhos para a Copasa, porque ele é o concedente da, uh, dos serviços de saneamento. A Copasa é a concessionária, ela tem que obedecer regras que foram combinadas lá atrás, quando uh, se fez o contrato de concessão com a Copasa. O, o primeiro contrato feito foi feito em 1972, depois ele teve uma ratificação em 73, teve um aditivo em 83 e depois teve novamente um novo aditivo de prorrogação de prazo no ano 2000. Mas neste período todo, uh, a gente vai ver durante esse podcast, que foram acontecendo diversos erros é, e, inclusive, agora tivemos mais um erro recente. Mas, no decorrer de 1972 até agora, pelo visto, a administração pública, ela achava que, uh, do jeito que estava, estava bom o povo... Não, não tinha problema os problemas do povo, a falta de água, a falta de, de é, atendimento a uma necessidade tão básica do povo, não é, Lemos? Sardinha e Adriano, e o telespectador, é da mesma forma que houve evolução tecnológica, Sardinha, é um contrato assinado em 72 com dois ou três aditivos que não muda a estrutura contratual, esse contrato é obsoleto. Né? Então a população ela tem que saber que nesse contrato não se estabelece regras claras onde a prefeitura vai fiscalizar determinados investimentos. Não existe uma matriz de responsabilidade, um anexo contratual, pelo menos nós não encontramos, né, Adriano, é, e um cronograma de investimentos. É, isso tem uma, um porquê, Sardinha, porque na verdade o saneamento do Brasil, ele veio muito tardio, né? ele veio na década de 70, então a, a Planasa, que foi a primeira empresa do governo federal, a criar regras de saneamento, ela vem em 1970 e logo após a Frutal concedeu o serviço de saneamento, também não tinha conhecimento, as prefeituras pequenas não tinha conhecimento de tratamento de água e esgoto, então ela ficou debaixo de uma lei federal e empresas de governo, do governo como a Copasa, ela veio a prestar esse serviço com conhecimento porque isso era natural e depois com a evolução novas pactos ambientais, né? novas leis ambientais, novos regulamentos e isso foi aprimorando-se. E esse contrato, ele não foi tratado e não foi atualizado. Então hoje, é, isso eu falo de forma contundente, até tive oportunidade, Sérgio, de ver outro dia aqui, é, desafio o poder público, não só de frutal, mas das prefeituras pequenas de todo o Brasil, da inação e da incapacidade gerir qualquer negócio. Né? E isso, eu falo o poder público local, é, que durante 45 anos né, vem com um contrato sem novas, novos, a modernização do contrato. É, há, há de haver uma, uma modernização devido às leis também que, que de lá para cá evoluíram bastante. De, então, o poder público é incapaz é, não tem capacidade técnica, não tem conhecimento técnico e sobretudo vontade. Isso eu estendo à gestão do executivo e dos legislativos de todos os municípios, salvo algumas pequenas exceções que, que me desculpem, é, tão pequenas que se tornam relevantes, né, num tema tão importante que é a água. Então, esse tema desse contrato da Copasa, do Sardinha, ficou na mão da concessionária, né, Adriano? É, da concessionária verificar a demanda, verificar a necessidade, né? E o poder público que contratou o serviço, em momento algum se manifestou no contrato. Não houve um gerente de contratos que hoje tem, por exemplo, é, essas demandas estabelecidas. Nós temos desde, né, Adriano? Adriano, fala um pouco melhor disso. Desde 2007, nós temos um, uma lei que regulamenta. Em 2007, até, Leandro, voltar atrás um pouquinho é, para dizer o seguinte, uh, na atual crise que a gente está vivendo, eu, eu ouvi aí, li em alguns lugares, que o Poder Público Frutalense está aí é, querendo criar um conselho para gerir, para fiscalizar a Copasa. É, só que isso não, não é necessário, sabe por quê? Em, em 2007... Em 2007, foi promulgada uma lei que criou uma agência reguladora dos serviços de saneamento básico em frutal. Então, desde 2007, nós temos criado por lei uma agência reguladora dos serviços de saneamento básico em frutal, porém, essa agência nunca foi instalada de fato. Então, Sim. legislação, nós já temos... Nós já temos, o que falta é cumpri-la. E Leandro, eu vou voltar aqui um pouquinho na tua fala, que você disse assim, que o contrato é antigo, ele é obsoleto e que ele não prevê um cronograma de investimentos que a Copasa deveria fazer, porém, ele não é totalmente omisso. Se não me engano, na cláusula 16ª do contrato, é, ela especifica algumas coisas interessantes para o cidadão, onde ela diz lá o seguinte, que a Copasa, durante a vigência da sua concessão em frutal, ela é obrigada a crescer junto com a cidade, ou seja, manter o crescimento, a, a, a suprir o crescimento vegetativo que a cidade tem. Então, é, isso aí protege o cidadão de que a Copasa deveria ter é, Aumentado a sua capacidade. Uh, em se tratando de da parte do saneamento que fala da água tratada, você tem ali a captação, tratamento, Sim. reservação e a distribuição da água. A Copasa, eu não vou te dizer que ela não tenha investido nada nesse período, mas ela investiu uma parte muito ínfima do que ela lucrou Isso, aqui. Olha. Irrisório, uma parte muito pequena. Por que, que eu te digo isso, Sardinha? Ela não investiu é, na ampliação é, das fontes de água é, de onde ela capta a água para tratar e servir a população. Ou seja, a mesma represinha que foi construída lá em 1973 para iniciar os trabalhos. Ela está lá até hoje do mesmo tamanho, ela não foi ampliada, não foi construída outra, não foi escolhido um outro manancial, embora nós tenhamos aqui, bem próximos da cidade, o, o, o Córrego São Bento e o Córrego Bebedouro, Sim. que poderiam ser utilizados para captar água é, para servir a população. E a, a Copasa também ela não investiu na ampliação da sua capacidade de tratamento. Eu vou falar uma coisa aqui agora que vai assustar você, cidadão. Mas é, é necessário que essas verdades sejam ditas. É, a Copasa, ela trabalha em média no tratamento de água em Frutal 20 horas diárias. Ou seja, a estação de tratamento da Copasa, ela está chegando no limite, porque o dia tem 24 horas, ela trata 20 horas. Então não basta ter a água, se ela, ela podia ter, a esti... por isso que eu falo, Sardinha, que a estiagem e a seca não são as únicas responsáveis pelo, pelo, pela falta, pela seca, pelo martírio que o cidadão passou. Sim. Cortando você, na verdade, a seca só traz os problemas maiores à forma, Sim. Não, os problemas Sim. seria mais ou menos isso sim porque se ela não tem capacidade de tratamento vejamos tá tá sobrando quatro horas do dia ali mas ela não tem que dar manutenção nos equipamentos né uh, outra coisa outro lado que eu falo que a Copasa deixou de investir uh, em frutal ela tem um poço profundo uh, que tem uma capacidade muito boa perfurado dentro dos seus limites lá da estação de tratamento de água, esse poço profundo ele tem água quente e a água quente precisa ser resfriada para posteriormente ser tratada e distribuída à população. Para isso, a Copasa precisaria ter investido numa torre de resfriamento mas de água. Esse poço, foi perfurado? esse poço foi perfurado, se não me falha a memória, 2002. Nossa, em 2002. Se 2002 para 2021, nós estamos com um tempo suficiente para que Sim. isso aqui esteja tá funcionando. Ô Sardinha, mas eu volto, Adriano. É... A alertar a todos, todos, é quando você tem um contrato, você contrata uma atividade, uma atividade de serviço contínuo, de operação, manutenção e investimento, você tem que ter regras claras e um gestor de contratos. O gestor do contrato é quem contrata. Então, nós não podemos hoje dizer assim: olha, a COPASA simplesmente não investiu, ela deveria ter feito. Essas regras, elas não são claras no contrato, do que ela devia ter feito, ela não, não tem um anexo contratual é, e eu cito um exemplo aqui, porque em 2015 aquele plano de saneamento municipal de frutal, muito bem elaborado que você me passou Adriano, fiz a oportunidade de ler e aí contemplei é, bastante detalhes é, do, desses riscos que frutal vinha correndo né? e não houve da iniciativa contratante que é poder público uma fiscalização e a exigência de cumprir. Eu comparo isso, o meu telespectador, a você, um casal, aí, é, ter um filho e você solta ele e a escola educa, a rua educa é, e quando ele tem 20 anos de idade, você quer que ele venha formado com caráter e formação acadêmica. Né? Então, é a mesma coisa que Frutal fez com o contrato com a Copaz. E, Adriano, eu faço assim... eu, eu o telespectador tem que ter o seguinte entendimento. Tudo que hoje não está bom, é, com certeza pode piorar. O que a gente tem que ficar atento é nessa questão de tomar as decisões precipitadas, a gente tem uma olhada, é que não existe, por exemplo, você não viu em momento algum a administração pública frutal chegar e falar olha, nós temos uma lei que já regulamenta uma agência para poder fiscalizar isso. Nós temos um plano diretor que emana de um, um marco regulamentado pelo Governo Federal nessa área de saneamento. o um plano de saneamento municipal. Você não tem isso dentro de um plano de diretor. Não existe planejamento. Hoje nós estamos navegando no improviso, é, de acordo com os ventos. Isso é muito perigoso, Sardinha. E eu falo isso de forma contundente. A gente vai entrar em detalhes técnicos de como resolver, o Adriano é engenheiro, ele sempre parte para a questão técnica porque ele sabe resolver. Do ponto de vista de quem sabe o que está falando e sabe o que está fazendo. É um projetista, é um calculista, é um planejador. Nós não temos, eu não consegui encontrar, Adriano, nenhum rascunho em Primavera, nem em MS Project, do plano de investimento da Copasa. Eu não consegui achar uma matriz de responsabilidade onde se estabelecesse isso. Então, a responsabilidade hoje da falta de água frutal, é do pai e da mãe, que é a administração pública. Ah, o Legislativo, nesse período todo, ele ficou ausente dessa discussão. Em momento algum, você viu um presidente de uma Câmara Municipal se levantar e falar oh, gente, vamos, vamos analisar o plano diretor de frutal? Dentro do plano diretor tem um plano de saneamento. Aonde nós estamos, aonde nós precisaríamos estar e aonde nós devemos chegar daqui a cinco anos? É porque a cidade cresce. Né? Exatamente. E essa é responsabilidade é de quem está gerindo o município. Não é da empresa contratada. Não é da empresa. Nós, quando contratamos um serviço, Adriano é gerente de projetos também, porque na, na engenharia, obviamente, você tem que passar, é, pagar a, a, a disciplina de gerência de projetos. Entendeu? Uhum. Você, você tem que acompanhar isso. Há de existir é, reuniões ordinárias para se discutir o que foi feito, o que deveria ser feito. Uma, um, um push-list de pendências que não foi feito, repactuar datas, não existe nada, nada. Isso é assustador, Adriano. Quando eu... me. Vamos discutir isso e eu vi quando, lá atrás, na campanha, você é, chamou muita atenção a mim, foi o seguinte, você falou, olha, eu não vou rescindir o contrato com a Copasa, eu vou verificar a responsabilidade dela e exigir que se cumpra o contrato. Até porque, pessoal, é o seguinte, Água é saúde pública. Se hoje é, a gente tira uma empresa que vem prestando um serviço precário, pontualmente tem uma falha, ali tem uma cobrança indevida, essas tarifas não têm não, não uma, uma, uma clareza de como elas são reajustadas, apesar que no contrato fala que a Copasa altera o momento que ela quiser, está aqui, são cláusulas contratuais, ela pode fazer é, repartir essas, essas tarifas e, e não mas é bem aqui. assim... Alavantei, ah, isso, exatamente. Não existe uma, uma, um, um parâmetro exato, né? Mas, ainda temos um tratamento, Adriano, eu te pergunto, do ponto de vista de área, um tratamento de água de qualidade infantil. Sim, é, o que eu gostaria de esclarecer, Leandro, é o seguinte, eu falei lá, aqui no princípio da minha fala, é, que o poder público, ele não tem que ficar de joelhos perante a copasa. Mas também, eu não disse que o poder público tem que tocar a Copasa daqui. Sim. É, o que eu disse, o que eu falei durante a campanha, o ano passado, é, aliás, a nossa live que falamos sobre saneamento foi no dia 7 de setembro do ano passado, e nós já estávamos vivendo, o ano passado, um problema Sim. de falta de água em setembro, então, então, quer dizer que já era um problema é, para a futura administração, porque a anterior já não era de se esperar muita coisa dela. Então, é, o que acontece? Já era para se preocupar com o que fosse acontecer no próximo ano. Né? Então, o que, que ocorre? Na, no, no meu pensamento, você me perguntou sobre a qualidade do tratamento Sim. da copasa a qualidade do tratamento da copasa até onde eu conheço eu conheço a estação de tratamento de água da copasa, eu conheço os métodos de tra tratamento da copasa eles têm padrão internacional a copasa ela, tem um, ela, ela entrega aos frutalenses uma água de boa qualidade porém é, o que que o poder público, isso do meu ponto de vista, Leandro, Sim. no dia 4 de janeiro, porque a atual administração, ela tomou posse no dia 1 mas dia 4 de janeiro foi o primeiro dia útil de trabalho. Ela deveria ter chamado já a gerência da Copasa na, na prefeitura e é, falado para eles assim, eu quero que vocês me apresentem o plano de investimentos que a Copasa tem para Frutal no ano de 2021 e o plano para os próximos anos. Eu quero um plano plurianual para durante todo o meu mandato. O que, que vocês vão fazer? Vocês têm um plano? Não, não tem. Então vocês têm 15 dias para me apresentar um plano. Isso lá em janeiro. Não agora que estamos no período de seca, pegar, e que o povo está gritando de sede, o povo está gritando de falta de água, e chegar e simplesmente dizer, vou mandar a Copasa embora, porque a Copasa é isso, a Copasa é aquilo. É, a Copasa, ela tem um monte de falhas, um monte. Administrativas, falhas aí dessa falta de investimento, preço de tarifas, que, que, que eu acho elevado. Eu acho o preço elevado, inclusive porque Comparando, Eu, eu disse para você que a qualidade da água da Copasa é boa, mas você comparando o preço da Copasa com a própria Copasa em outros municípios, em Frutal ela está com um preço mais elevado. Então, isso precisa ser revisto. E aqui eu quero dar um alôzinho para a nossa Câmara Municipal. Uh, a lei, a lei é, 5.366, de 2007, senhores vereadores, que criou a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Exatamente. em Frutal. Esta agência, ela pode, inclusive, regular as tarifas que a Copasa vai cobrar. Sabia disso, Nós temos uma lei que protege o cidadão frutalense, mas até agora ela não foi colocada em prática. Então, a lei, a lei 5.366, a lei que criou a agência reguladora. Nós temos a lei do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é de... 2015, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele começou a ser elaborado em 2014, o então prefeito Maurício sancionou essa lei em 2015. Sim. Ele estabelece também, faz um diagnóstico de como está o nosso tratamento e ele tinha, inclusive, uma previsão. O plano foi Sim. certeiro. A equipe, eu gostaria de parabenizar aqui Exatamente. a equipe que, que elaborou, ajudou a elaborar esse plano, que foi é, capitaneada pelo meu amigo o engenheiro Paulo Roberto Coelho, que está de parabéns, porque foi certeiro no seu diagnóstico. Isso não é previsão, isso é diagnóstico. Ele é. fez um estudo e, e chegou à conclusão de que, com a capacidade é, de tratamento, reservação, captação que a Copasa tem e o crescimento vegetativo da população previsto pelo IBGE, em 2021, acabaria a água em frutal. O diagnóstico dele então, foi perfeito. Já, já, já Não, Mas chegamos. Sardinha, e é interessante, telespectador, é, a gente ouve muitas bravatas. Bravateiros de plantão, eles vão lá, eles batem no peito, eu bom, comigo é assim, eu resolvo, né, pá, tal. Tá. Vou te fazer uma pergunta. Por que eu nunca ouvi é, esses bravateiros de plantão para eles eu digo nos poderes constituídos na cidade. E aí eu vou aqui dar um puxão de orelha, Sardinha, ao Ministério Público, que também não se manifesta em favor da população. Você não vê. O que você vê é algumas coisas soltas ali, é, mas às vezes contra um trabalhador, né? mas você não vê em favor da população de Frutal. Esses poderes, eles estão muito quietos. Mas por que, Adriano? Vamos... Eu quero que você me explica Você que já colocou seu nome apreciação aí, população pública, né, já enfrentou essa, essa, essa, esse desafio né, de ser um candidato ao gestor da cidade, um cargo importante. Né, eu digo lá, tem que ser um homem preparado. Né, e eu aqui quero fazer minhas considerações a você que eu conheço desde a época de estudante, trabalhador, já trabalhava. Estudando, trabalhava. Passou, é, se formou, continuou trabalhando. Eu conheço o seu currículo. E eu posso dizer que... É, tem gestor que não tem currículo, nunca trabalhou na vida. Foi somente político. É, por que, que não se fala nesse, nesse planejamento? Por que, que não se fala no, no plano de saneamento? Não se fala na, na, na, na lei que já regulamentou? o plano de diretor. Por que não... Quando a gente ouve essas entrevistas, né, essas reuniões, a gente só ouve bravatas. Por que isso mesmo? Leandro, eu acho isso inexplicável. Até porque... Uh, nós, nós temos o planejamento como algo impositivo nós temos o estatuto das cidades que obriga a cidade, as cidades acima de 20 mil habitantes a ter um plano diretor Frutal tem um plano diretor que foi promulgado em 2006 com previsão de revisão de cinco anos, ou seja, em 2011 Exatamente. esse plano não foi revisado na data certa uh, o prefeito Mauri ali ao final do seu mandato ele contratou uma empresa para elaborar, mas o plano diretor ele é feito com o auxílio da população. Então precisava ser feitas as assembleias, assembleias. né? As assembleias para a, a deliberação desse plano, apresentar o que a empresa tinha feito, a consultoria tinha feito, ver o que a população aprovava. Precisava ser feitas seis audiências públicas. É, o, o prefeito Mauri, infelizmente, o mandato dele terminou faltando duas audiências para concluir. Quando a sua sucessora entrou, é, ela fez essas duas audiências rapidamente e enviou para a Câmara em 2018. O plano diretor, a lei do plano diretor, está parada na Câmara desde 2018. As razões eu não sei, Leandro, eu não sei te responder. Essa inação, uh, inclusive o plano diretor que está na Câmara, não é um plano que eu considero que tenha ficado bom, porque eu do... acho que ele deveria o ser que, mais... O que é aquele plano de 2007, Adriano Não, 2000 é... Anteri, o anterior do, 2005 É 2005 ele, depois foi Eles ele... tinham sido iniciado a ser feito no, um plano diretor, na verdade final de 2004, é, pelo então ex-prefeito, pelo então prefeito Tuninho Heitor, Sim. porém ele não finalizou. E aí ele se tornou esse de 2006, mas ele foi retalhado foi e foi fatiado e foi aprovada apenas uma parte ínfima Porque daquilo que tinha. Era um plano diretor bastante completo, não era mesmo? Era bem completo, complexo, com, com muitas previsões para o nosso desenvolvimento. Infelizmente, aquilo não se tornou realidade, não foi aprovado. É, quando a outra administração entrou, ela achou por bem retalhar tudo aquilo e, e reduziu um plano que tinha mais de 50 mapas e era um livro dessa grossura Sim. a uma lei de 30 páginas e dois mapas. Então, é, ficou muito ruim o plano de 2006. Uma coisa que ninguém fala... Você, hoje eu pergunto para você. Quando você vai instalar uma nova. Você, você faz uma construção, você precisa que a Copasa instale ali o um sistema hidráulico. Correto? Sim. Muito bem. Quando você vai procurar a Semig, a, a mesma coisa, quando você faz uma, uma nova construção. A Semig é, é, faz a instalação para você e não cobra nenhuma taxa a mais. Normal, você compra o seu padrão, instala o seu padrão ali no seu terreno, na sua casa, na sua construção, no seu estabelecimento, onde quer que seja, e a semente vem e vem com a energia e não cobra nenhuma taxa além do que a energia que você vai consumir. A COPAS é o contrário. Eles alegam que terceirizaram a instalação e cobram uma taxa de 380 reais do consumidor. Afinal de contas, isso é legal? Bom, se é legal, Sardinha, eu não sei, mas eu acho que é imoral. Eu acho que não deveria ser cobrado esse tipo de serviço, porque depois você vai pagar pelo serviço de água. E você falando em instalações novas, eu lembrei de um outro fato que é, é uma falha da Copasa também, mas que o poder público também poderia fiscalizar. seguinte, você, empreendedor que faz loteamentos aqui em Frutal, você sabe disso. Quem já mexeu com um projeto de loteamento sabe. Todo mundo que vai implantar um novo loteamento em frutal tem que passar por aprovação do, da, da Copasa para os serviços de água e esgoto. Essa aprovação é extremamente burocrática, demorada e faz com que o empreendimento fique mais caro. Então, nesse aspecto também, a Copasa precisa melhorar mas eu acredito que o poder público municipal, ele poderia, através, inclusive da agência reguladora, que poderia Sim. estar em funcionamento, pois existe Exatamente. no papel desde 2007, ele poderia impor regras à Copasa. Olha, você vai aprovar os nossos projetos da maneira como nós, a nossa Câmara, aí está delimitando, nós vamos estabelecer regras nossas. Nós não vamos querer que o cara que está empreendendo no município, fazendo um loteamento, tenha que enviar o seu projeto, mesmo que seja via online, como é hoje, mas enviar para Belo Horizonte analisar. Nós temos que ter aqui algo mais próximo da gente e mais rápido, mais célebre. Exatamente. E mais, Telegre? espectador essa agência ela não é uma agência é, que vai tratar o tema só com a prefeitura e copasa ela é uma agência que defende o consumidor porque você teria onde hoje a quem o, a quem o consumidor recorre em frutal caso ele não se eu ouvi outro dia é, vamos voltar aqui certinho porque é, esse tema ele é, ele é bastante é, instigante vamos falar assim é somente político, somente político eu digo, Sardinha, você sabe por quê? Não, porque só foi político, nunca foi nada mais que político, nunca apresentou o currículo. Você tem currículo dentro? Tenho. Você tem, você tem coragem <risos> de apresentá-lo para, para a nossa apreciação? Eu tenho coragem, tenho coragem. Eu tenho um currículo já profissional de 22 anos de serviços prestados para Frutal, com muitas obras e para fora de Frutal também, com muitos projetos. Eu tenho orgulho da carreira que eu fiz, é, tanto prestando serviço para a, a iniciativa privada, quanto prestando serviço para diversos órgãos públicos, como eu já prestei. Tá. Aqui pra... Voltando ao. Tá. Entendeu, Sardinha? Eu não cobro, não ataco a vida pessoal. Eu digo, você tem currículo, apresente para podermos avaliar se você, de fato, é apto seguir o caminho e tomar decisões adequadas em momentos críticos. Mas voltando aí, aí o somente político vai lá e para à população vá ao PROCON e faça a reclamação para que eu tenha volume. Com todos esses estudos, Sardinhas, de longas datas, projetos, já é um volume suficiente. Exatamente. É, só, é, é somente ativar a agência reguladora, é colocar as pessoas competentes para ali arguirem gente... com seus temas, sentar com a empresa contratada, dizer, olha, você é contratada, nós vamos fazer um encontro de interesses aqui. Obviamente que a Copasa, a Semig, são empresas que visam lucro, nós vemos é um mundo capitalista. Não há como você tirar esse interesse, porque o interesse da melhoria, da competição e da concorrência é o lucro. Não há como você tirar isso do mercado, isso é bem no sim, sim. mercado. Né? Mas pegando esse gancho, o tão somente político, a única solução que ele deu para a população no momento de crise, sabe qual foi? Procure o PROCON. Procure o PROCON. E mais, mandou um caminhão, um caminhão, um caminhão da Prefeitura atender a população no momento de crise? Não, marcou uma reunião para daqui 72 horas. Esse é o tipo de gente que está administrando esse tipo de negócio tão crítico e tão necessário. E sobretudo, sabe por que, Sardinha? Porque o problema não sou eu, não, sou, não é o Adriano, não é você que consegue sair aqui buscar uma água ali, não. Tem famílias, o, o, o, o Sardinha, que dependem da água para fazer a comida, fazer a janta, fazer o almoço. Não tem condição de comprar um Marmitex. Tá? Então, é, no momento de crise, todos se unem, tomam as, a, as medidas para sanar o problema naquele momento pontual, faz um relatório de despesa bem elaborado. E, posteriormente, senta com os responsáveis e faz o um encontro de contas. A gestão pública devia ter tomado essa providência. O que ela fez? Ela chamou a empresa para a cidade, emparedou os representantes, que, por sinal, eram duas mulheres, é, e eu sempre falo na né, sardinha, eram duas mulheres, emparedou essas pessoas e, sem saber do que estava falando, bravadeando... Eu Exigiu uma solução em 72 horas. Mas eu vou falar mais. Telespectador, você sabe onde estava o responsável pelo município no final de semana que faltava água? Você não sabe? Eu sei. Eu sei. Entendeu? Estava na praia. Esse é o, esse é o lance. Estava na praia, você sempre falei, Sardinha, a responsabilidade, o problema tá, vamos resolver? Mas não é brigando que resolve, Adriano. Você acha que é o é, a Fontana, Adriano, que se resolveria esse problema de água, pontual que aconteceu em frutal, que poderia ser mais grave? Graças a Deus veio a chuva, a população reduziu o consumo, acabou sobrando água para os demais bairros, as empresas privadas entraram também para resolver o problema. É, inclusive, é, parabenizar aí a Exatamente. usina Serradão, que... que... Nesse momento socorreu a população, buscou água, abasteceu a, as caixas aí da, da Copasa para a distribuição. É elogiável a, a atitude da empresa. A essa união que precisa ser concretizada. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. E Exatamente. eu digo que, assim... Há uma... alguém que tenha capacidade de fazer com que essa junção exista. O maior pecado... O maior pecado que eu acredito que o Poder Público possa ter cometido nesse momento, e quando eu falo Poder Público eu vou dizer igual o Leandro, eu estou englobando tudo que é Poder Todo, Público, né? é, Executivo, Legislativo, todos, é deixar para tratar desse assunto nesse momento. Isso deveria ter começado lá em janeiro. Né? Mas, assim, para ser encerrado, é, obviamente, problemas existem e eles acontecem, mas, na hora da gravidade, não é criando uma outra crise que se resolve é a crise existente. Entendeu? O que você tem visto aí é falta de planejamento. Eu sempre falo, é, a nossa cidade virou um canteiro de improvisos. Um canteiro de improvisos de pessoas incapazes, não sabem o que estão falando, fazendo, entendeu? sobretudo é, em questão de planejamento. É, e isso, hoje, nos custou uma preocupação com a água. Amanhã pode ser com saúde que já vem precária, pode ser com a educação que já vem precária, né? Pode ser agravada, Pode ser com a violência que todas essas ausências de estado de governo provoca, sabe? Muito bem. Né? e aí mais alguma coisa que você queira dizer a respeito dessa situação hídrica? É, não, assim, eu acho que a gente já falou bastante do que, que poderia ser feito, que é no diálogo, é na conversa, é buscar esse pessoal para cumprir o contrato. É, e a gente está aqui sempre disposto a discutir esse assunto. Sardinha, quando você nos der a honra de nos convidar novamente, a gente vai estar aqui para falar sobre esses assuntos que dizem respeito aqui à vida da nossa população, da nossa cidade. Eu, eu volto com a gente no segundo bloco Sim. e eu quero agradecer ao meu amigo Adriano que participou aqui com a gente e desejar é para você que ele é telespectador. O objetivo do Canal Mais Brasil já diz o próprio nome aqui: né? Luz Sobre os fatos. Então, o nosso objetivo é com que as, as pessoas, os nossos telespectadores, fiquem bem informados e sabendo exatamente sobre a situação. A gente vai dar uma giradinha nos comerciais aí. Eu volto com o Leandro com mais assuntos importantes com a gente.